faz isso. Ele cria, ele registra é, o que a gente chama de OAuth application. Back-end em si precisa de memória. ou integração não, porque ele só vai lá e dispara um chamado. Essa is what gives structure to cada living thing. Então, so isso é sobre pessoas, processos e tecnologia. A gente está imaginando cobrir grande parte do nosso negócio com serviços, com APIs.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 Eu me sinto vivo, eu me sinto parte de um todo. Eu não, não não me limito aos meus títulos ou à minha atribuição, ao meu dia a dia. Eu acho que é o melhor problema que o marketing pode ter é quando aparece muito mais gente do que a gente estava esperando. Então, mais uma vez, agradeço muito a presença de todos vocês. Eu só quero dizer que foi um dia para mim. To see this level of interest and excitement uh, on the company that I started with Sanjeeva so long ago.